E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com blasfemos, estamos cobrindo aí a última DLC chamada Wounds of Eventide E hoje a gente vai fazer mais um dos chefes originais dessa DLC, vamos lá brincar um pouquinho A gente está com uma skin que a gente obtém depois de derrotar a Croba E agora é muito simples, Para você enfrentar esse próximo chefe você vai precisar de ter alguns ossos Colecionáveis, que a gente tem, são 8, 6, 24, 32. 32 ossos são necessários para enfrentar esse novo chefe. A gente vai lá, vamos lá para a área do ossuário, vamos teleportar. Fiquei em Albeiro! É Descendo. E tem esta fissura na parede, que é essa altura do jogo que você já deve ter encontrado, né? Ela leva você para a parte onde ficam os ossos na parede, expostos na parede. Tem um NPC novo aqui, senhores, com os vasos saindo. Ah, boa, espero que seja poeira, areia. Este servo solitário de saúde ou penitente, bem-vindo ao ossoário de todos que serão eternamente lembrados. O dever é apenas oferecer abrigo a cada uma dessas ossadas que descansam sob esses véus intangíveis de pó. Então é pó. Pouco importa quantos anos ou séculos se passaram, os ossos nos seguem, comunicando-se por meio de crepitação e dos rangidos e por meio do silêncio. Mas esses restos precisam dos outros para poderem relevar a verdade que ainda guardam dentro de si. Somente juntos, em íntima irmandade, eles alcançarão o descanso eterno. Por isso, eles clamam por sua ajuda. Traga-os perante a mim e assim descobriremos a verdade que eles se hum. Certo. Agora ele completa o álbum de figurinha. Nem na nossa gameplay mais completa a gente tem todos os ossos, mas a gente tem o suficiente para abrir a porta. Por ele vai te pagar com lágrimas de redenção. Antes você só vinha aí e ele completava os ossos da parede. Ficou mais legal desse jeito. Não tem fim é um bilhão de lágrimas de redenção. E aí abre a porta. Legal, hein? Você já consegue ouvir a canção deles? Já consegue ouvir a melodia que entoa? A senhora que cantou para os ossos despertou. As ossadas do outro lado abriram a porta para você. Elas lhe dão duas vindas. Mas tem cuidado. Com o segredo que elas querem dividir. O que, que a gente vai fazer? A gente vai correr, porque a gente tem que equipar de acordo. E aí que eu digo: apesar de ser necessário um novo jogo para fazer essa DLC, onde você não pode matar o Esdras lá na ponte, a gente tem todas as DLCs aqui todas completas. Né? A gente vai fazer o seguinte: primeiramente, vamos equipar. E para las Melo melenas espinhosas. Isso aqui vai fazer com que a gente se proteja bem dela, essa chefe. E também a gente vai equipar um outro negocinho muito legal. Equipar. Ah, já está equipado. Outra, outra coisa importante é a efígie do repelicano, que te protege quando você está usando o frasco de bile. Muito importante porque é um chefe muito rápido. O que mais que a gente pode colocar? Vou colocar a brasa. Assim a gente vai ter uma quantidade satisfatória de fervor para usar o nosso poder de nossa oração. Meu Deus, como é que chama negócio? usar as nossas orações, isso mesmo a gente vai usar a nossa oração então tem uma é bem sustentável é a nossa build pra enfrentar essa chefe mas por que que eu não vou enfrentar ela pura? porque dá muito trabalho muito trabalho e ela tem uns corpos que eu, não... eu ainda não aprendi a desviar e eu quero mostrar pra vocês vamos lá <risos> Isidora, voz dos mortos Olha os ataques da Isidora Olha a velocidade dela Muito rápida mesmo Mas dá para desfiar Sai do chão, tem de tudo A Isidora não tem dó da gente não viu. Olha só quantos de HP que a gente tirou dela, nada, quase nada. Ó, um, um negocinho até agora. Não, não deu muito certo. Melhor momento disparado. A vai usar a nossa oração o nosso primeiro potinho Deixa carregar Essa é a parte mais fácil dela. Vamos para a segunda fase dela. Vou posicionar aqui na tela de uma forma mais ou menos boa. Acho que fica bom. Vou esperar o um combo de fogo, que não tem fim. A trilha dela é sensacional. Alcance para se proteger dela. É como atrás de como? Não tem jeito, não. Agora, aquela é uma fase um pouco mais fácil. tá lá aqui no canto ó. Deu vontade <risos> eu não tenho a menor ideia de como esquivar todos esses golpes né? mas a gente vai aprender depois mais pra frente a gente posta um vídeo porque eu queria mesmo mostrar como chegar nesta chefe como obter a bola a culpa foi espiada olha só provador de mortos mais uma skin habilitada é isso aí, agora a gente tem o olho direito e esquerdo decepado do traidor o que fazer? bom a gente vai fazer um próximo vídeo aí explicando desde o começo como fazer, talvez a gente vai conseguir entregar no final de semana só eu já tentei gravar uma vez, deu problema na gravação que é um vídeo longo é que é muita edição, e, e é isso. Eu vou mostrar para vocês a porta como começar o new game sem fazer a bobagem que a gente fez, né? E, e onde entregar esses olhos. Se bobear, a gente chega até passa, né? Até passa um pouco. Já aproveita e mostra um chefe. Sei lá, os chefes originais eram esses do, dessa DLC a gente vai encerrando o vídeo por aqui vocês gostaram? ah, antes, antes de eu ir mostrar para vocês um negócio muita gente aí nos comentários não sabe onde trocar skin, vamos voltar pro menu principal é no extras viu? seletor é visual, ali, ó. provador de mortos aparência padrão filho do milagre apostatia real eu gosto muito dessa guardião do suário esmola para o esquecimento Fé inabalável, Coração sangrento, Verdadeira Culpa, também acho bem legal, bem bonita. Eco e Sombra é nova e trovador de mortes é nova. Olha isso, Parece tem um seletor de funda. Legal, né? Muito bom esse jogo, muito bom mesmo. A gente vai encerrando por aqui, gostou, deixa o like, se inscreva no canal, dando em é nossos vídeos, a gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Blasfemos é um jogo indie, um Metroidvania. Deixa o um comentário aí, a gente sempre vai estar lendo e respondendo. Fica assim, até o próximo vídeo. Viu,